Vamos. Flipa o Pangarelson. Vamos. Rapaziada, os caras passaram passar de cavalo na frente dos caras. Peguei ela! Ô, oh, louco! É para cá? Aí roda o jogo. Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! vaza que diabos eles querem de nós pula o uh. que uh. esquerda que é esquerda uh. Oh meu deus Sai daqui tio uh. toma seu bomba uh. o rapaz era passando reto é a verdade tem muito louco uh. aqui Oh, vai ter que pular o galinho. Pula o galho! Ei! Vai carcar por dentro! Aqui! vai por aqui! Vai, tem, tem que ficar esperto, hein? Passa por trás! Oh, tem Loki por dentro. Isso! Pode o Pangarelson? Pode ah, ah, acertaram Acertar o Pangarelson? Oh, não! não. não. Ah, merda! Pangarelson. Ok. Você foi um cara legal? Oh meu Deus! Flipa dentro é Nossa, que pulo foi esse, tia? Beleza. Será que o tá seguindo? Uma fechada logo na forquilha desse Slok. Beleza. De, de momento, tá dando pra respirar. Apaga a luz. Acende a luz. Beleza, pegamos munições. Rapaziada, vai ter que ser Vai ter que ser de Vai ter que ser de armita. O cabrinho tá meio apreensivo aqui Ó, oh, ó oh. Beleza, ela não tem negócio pra equipar com proteínas Mas, tem um pouquinho de visão profissional do, do Mano Joe Tem lock aqui O gelo, gelo tá na espingarda O que jogo? jogo? E aí? Onde é que tava esses lock? Rapaziada. Vamos ficar espertos Que o lock tá entrando aqui, ó, ó, ó. Cai, lock Um lock caiu Ficar esperto, os caras podem entrar por trás, hein? Aí ferra total. Vou carregar a minha. Só pra ter certeza que os locks serão picados. Cai, seu Loki. Cai, Loki. Rapaziada, acertei mais a, a madeira benta. Ô, oh, louco! Cadê o Loki? fazer é, cadê o Loki? Ó, tá aqui, ó Corta ele Vaza ele Rapazê, tem, tem mais lock por aqui, Vou a gente vai ter que fazer o medkit ainda Beleza, manda Altamente pilanta essa parte aqui em jogo Beleza Continuando. Os caras altamente cercaram. Eu acho que era só esses loki mesmo. Eu acho que sim. Tijolinho. Teus monoflovis Uma balinha no cartuchetes, mais cinco no chão aqui. Eles vão carregar. O jogo, já? Os loki estão atirando, hein? Ih, onde? Onde é que tá esse steel? Olha ali. Rapaziada, na minha frente aqui o cabernetão tá... Tava... Cai, seu Loki. Cai, tio. Agora caiu. Rapaziada, o cabernetão tava num local que altamente não profissional. Escopretão! Agora, agora vai cantar. Conheça o poder escopretal, hein. Até a ele... A escopretar agora, jogo Tranquilo, será que tem como a gente fazer Mais monofloves, Porque o cabaninho tá Totalmente precisando Beleza, com a escopretona na mão Agora não é, não é momento da escopreta, por quê? Longa distância, daqui a pouco a gente Troca Vamos checar essas cabaninhas aqui Que a gente precisa de fazer os monofloves, hein Monofloves não, Magic Kidson. Ó, ó, ó, tem um negócio aqui Pingente profissional Com o nome de Vamos, ficar ligado Sobe aí, L Pega mais munição Já bota pra dentro da arminha Tamo indo bem, tá, tá, tamo indo bem Beleza Altos itens na gaveta, tá cheio Podemos fazer umas bombas Já tá completo Mas é só juntar agora Tamo cheio de rifle Oh meu Deus, tá cheio hein Beleza, temos munição de rifle, a gente pode usar o rifle e voltar aqui Rapaziada, estou pressentindo uma treta grande Ó, ah. oh. mais item Beleza, nos restam poucos locais a ser vasculhado. Vamos começar por aqui, que é o mais perto. Tá rolando sandubas aqui. Peraí, peraí, peraí. Gelo na espingarda. Onde? Rapaz, a visão dela é bem curta, hein? Aham. Uh -huh. Vamos ficar esperto que a visão Spider da L. Não é muito ampla. Ó, oh, ó. Oh, tá espingardando. É o quê? Ó, oh, ó. Oh, tão tudo lá em cima, tio. Tá vendo os carinhas ali de binladen? Rapaziada, tinha que ir na furtiva por trás. Só que a caverninha já rodou. Vai ter que ser Indiana Jones mesmo, tio. Ó, oh, ó. Oh. Zói. Ô oh, louco, joguei. Ó, oh, você tem um cara aqui. Beleza, vamos completar esse lock de perto. Ó, oh, o cara tá no chão ali. Beleza. Rapaziada. Ô, oh, louco. Os caras tá tudo ali em cima, tio. Ó. Oh. Ó oh, o lockzinho correndo aqui, ó. Oh. Aí roda, tio. Tranquilo. Vamos correr para o cabana, só ali? Espero que eles não acertem nós. Vaza ele! Ô, ele! Esse cara é bom de mira, hein? Ó, ó, tem, tem um Loki vindo aqui em direção já, eu acho. Estamos com a escopeta já um pouco reforçada. Vamos, vamos continuar com a escopeta agora? Já meter as balas na agulha. Vamos olhar por aqui. Os lock caiu para dentro. A gente apresenta. Para onde eu vou? Onde eles foram? Peri, peri. Um lock ali. Vou me calar louco por trás, hein? Surprise, motherfucker! Oh meu Deus! Calma aí, hein? Agora eles vêm, eles vêm no, no apetite. Ó, tem um lock aqui. É só franjar, ó. Só a bigorna da franja. Rapaziada, pegamos a franja do lock, hein. Ah. Vamos ficar esperto que aí ele tá ligado nas armas. Tem como subir aqui? já, já picamos altos locks. Agora o Cabernet vai terminar de investigar aqui. Ó, já tem como fazer mais magic kit. Ô, oh, meu, Deus, é o Medkit. Esquece o Monoflovis de momento. É, ué. Tá rolando bombetas também. Altas, graças a Deus. Tranquilão. Rapaziada, é, já temos uma boa vasculhada no local. Vamos sair do banheirinho aqui, mas naquela. Rapaziada, tipo. é, é botar a franja e voltar. Rapaziada, é, bicamos tudo, hein. Vamos conferir a, a jangadinha do amor Tijolinho Rapaz, A gente, a gente nem, nem Deu uma olhada aqui nessa Lancheterias Nessa lanchonelson aqui Rapaz, Tá rolando altos lanches aqui, tudo 1,50 Muffins, 1,50 Nachos, 3,50 Rapaziada, tá na promoção as paradas aqui, pode chegar e conferir Tranquilo Rapaziada, é agora A gente vai ter que subir aqui já vai preparado, L. Prepara a sua escopeta, hein? Vou botar a escopetinha já aqui. Que a escopeta vai ter que cantar, hein? Trilha da natureza. Bom, isso deve me tirar daqui. Ó, oh, ó, oh, itemzinho lá no canto, a L tá ir. ligada. Será que tinha que vir por aqui pra passar mesmo? Tá. Não caia na água. Não cai. só a garrafa Vamos de boa <risos> Vamos naquela Beleza Vamos tirar o riff, Espero que os caras apareçam de longe é cagão. Tranquilo, atrás das arvinhas Propícios Para esconder desses locks. Rapaziada Acho que de, de, de, de momento deu certo Ficou na mão Ó oh. A ah, Ellie é, cor é corajosa, tipo. Oh meu Deus, ela tá enfrentando o um exército, tio. Altamente treinada pelo Damme e Chuck Norris, hein? Vamos se ligar no, nos aprendizados da Ellie, hein? Ó, tentei um lock aqui. Deixou cartinha, gibi tudo mais. Ó. Savage Starlight! Rapaziada, episódio novo. A Ellie já curtiu. Assim que a gente sair dessa treta aqui, ela vai ler essa historinha. Beleza, agora a gente entra de novo aqui. Rapaziada, tá muito louco essas aventuras oh. com a L aqui, hein? Vamos no suspense! Ai, que merda, tá me bloqueando. Eu joguei? É. Ué, ele passa aí. Não! Beleza, aquela merda. Esse está bloqueando a L. Será que tem como tirar daqui? Vai lá e vê! Ó, ó. Vamos lá. Ah. Puxa. Vamos ver. Rapaziada, é nóis. Vamos aí. Ação e diversão. Vom, vamos tirar o, o, o arco e flecha da da bolsa da L. a gente pode fazer uns. furtivamente. No zóio. Esse é o caminho de volta. Caminho é de um volta. De Beleza. Será que a gente vai pelo matinho aqui? Ou vamos pelo outro lado? Rapaziada, é, local aberto Não é engraçado Beleza Ô, louco, o gelo é espigarda, hein? Cadê esses lock? Pera jogo Ó, oh, tem Loki aqui, hein Ô, oh, jogo Eu apertei sem querer o botão aqui, tio Vai oh, tomar num caneco é, é bom que o Loki vem aqui a gente dá um... Um faqueamento no Loki Se ele travar ali Ó oh. Ó a carinha dele, Ah, oh, meu Deus do céu Bica ele por trás ele. Oh, que susto foi esse, tio? Pô, merda. Rodou Rodou, rodou tem mais? Desgraçado. O jogo. Rapaziada. Me compra, eu vou Ó, tem cara ali em cima também. Tem que ficar esperto. Hum. O cara dá a volta. Tem fez pra que ele dá volta. Rapaziada, já, já viram. Agora não vai ter como não, hein? Vamos ter que escopetar, Tira a escopeta da bolsa, na moral. Abre a mochila. Ó. Calma, tio, calma. Ô, Loco, já tá atrás. Beleza, já cercou. Olha, ele atira. Oh, meu Deus. Oh. Ah. Isso. Isso, velho. Furo o rim dele. Mas os caras abriram, tio. Foi um pra cada lado. Eles aguentam, tiramos escopeta. Nível 30 agora. Ó. Cai, seu log. Troca de arma, tio. Vamos trocar de arma aqui. Enf enfaixar o bracinho da L e a gente fica mais de boa. Rapaz, os caras aqui é faixa preta da treta. Ó. Tô vendo ela. Tava, tio. Tava. Caiu a peruca. Ó, tem um Loki lá atrás já. Rapaz, é só ele botar a franjinha aqui. A gente faz um, um, um corte surfista nele. fica esperto, ele corta o cabelo certinho. Aqui acho que já não vai ter mais inimigo Pra esquerda Mas pra cá, ó, já tá rolando um lock ali Ó Aí cai, oombrinho um: oh, canta Rapaziada, tinha mais um lock Era esse cara aí aqui? Beleza Rapaziada, de momento O território está quase sendo nosso Ó, oh, Aqui tá trancado. Dá um jeito de entrar nessa casinha aqui, hein? Ó. Como oh. eu saio daqui? Beleza, Alice, Você já tá ligado nos ensinamentos do Joe. Ó, oh, o buraco ali, gigante. Ó, oh, tem como descer ali, ali também, hein? até tem um buraco ali. Ó, oh, secretão, hein? É isso aí. <risos> Será que tem como cair aqui, ele? Ô, oh, louco! Rapaziada, deu certo, hein? É tudo nosso. Nada de escopeta de momento, hein? Paz, os caras aguentam tiro de escopeta, você viu, né? Onde tá a saída? Rapaziada, ah, é, esse local aqui tá muito... Tenso para ele E os caras são treinados para dar tiro Eles são bons, hein? Nada engraçado Beleza, vamos fazer uns match kits aqui ok? A gente já fica mais tranquilão de novo E já coloca mais Papelzinho do amor Também no bolso Assim podemos prosseguir Beleza, a ele pularia Por ali, só que a gente veio por baixo a achou que era super secreto, mas nem era tanto. Tá de boa. Tamo dentro. Ó. Rapaziada, é, já dá pra fazer outro magic kit, hein? Vamos. Fica ligado. Beleza. Tesourilson. Enfim, tá de bomba. Tá lotado. Ô, ô louco, jogo, Já? Pera aí, cadê os Loki? Ó, oh, tem um Loki aqui, hein? Ó oh. Tem um Loki aqui à direita Nada aqui É tio, tá de boa? Ô, oh, que ele acertou! Vai cai, tio Será H é trouxa Calma aí Eli. calma, só tem duas baletas Vou ter que subir lá Peraí, os caras estão tá entrando por ali, hein? Rapaz, agora fechou, hein? Fechou a treta. Sem tiro de fechou a treta, estamos ferrados. Cabreirão! Beleza, a saída é ali. Ó, oh, ó. Oh. Eu vou te matar, sua fedelha! Ó, oh, louco, Pisa no pé dele! Ah. Morde esse Loki! Isso! Bica! Ah. Nossa senhora, aí cortou, cadê metada né? Cai Os dois joelhos E na mão Pra largar de ser Loki um bicudo também, você largar de ser talibanista Tranquilo Pois é, tá indo, tio, tá indo Ó, os caras vai entrar, tio. Vai entrar, mas aí ele já tá preparado com a arminha dela aqui hein? Vamos somente derrapar a esquerda ali Que a menina não derrapou pra esquerda Espero que quando Voltarmos O Joe já esteja bem, buente, Já esteja bem para continuar o gameplay Porque ele tem uma visão mais profissional Tem mais armas Tá ficando muito treta agora? Porque eu tá sentindo falta da mini preta hein Aquela mini preta Tava bicando forte Ô, oh, o jogo Ô oh, meu, é esse cara Rapaziada, eu sabia que ele era pilantra. Oh. Ah. O que esse loco tá fazendo? Rapaziada, ah. tá rolando janta. Esse negócio? Como você tá? Ha! Carninha ah, pra ótima. ela Toma Precisa comer Eu sei que tá com fome Faz algum tempo que eu não venho O que é isso? É viado Um pouco de humano para acompanhar? Não. Não, eu juro, é, é só carne de viado. Você é um animal. Uhum. Você está julgando muito rápido? Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. Ah, e acha que temos escolha? É isso? Você mata para sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos, seja de qualquer maneira. Então você. Você vai me cortar em pedacinhos? <risos> Espero que não. Me diga o seu nome. Você está mentindo. Não, ao contrário. Eu estou sendo muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajosa, é leal e é especial. Como é que é o negócio? Uhum. Ô, oh, louco! Oh. Ah. Ah. Droga. Ah, sua garotinha idiota! Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? <risos> <risos> Ellie. O quê? Diga isso pra eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo! Como disse pedacinhos, te vejo de manhã. Ellie, rapaziada, vai ter que dar um jeito de sair fora. Ellie, pensa. Isso, Joe, rapaziada, Joe está de volta. O Joe está de volta. Ele. O Joe, está de volta. Oh, Joe, força, garoto. Ali!